recentes descobertas de Skins que teriam sido esquecidas pela Valve ou negadas e não utilizadas em caixas acabaram vazando agora para aqueles famosos data miners e os informantes de CS que descobrem arquivos perdidos. Isso aconteceu logo depois do CS2 sair na versão beta. O Aleander CS foi um dos caras que conseguiu trazer todas essas skins juntas no CS2, cara. Eu vou começar com ela, M4S Gematopler, que é, na minha opinião, a skin que a gente precisa, cara. Eu quero. Que lance essa daí Ó, essa é a Phase 1, tá? Mas já, já a gente vai ver a Emerald Pô, skins Game Adopters não só é pra M4 1S é, Seriam muito legais Olha só, a Phase 2, cara, traz uma dinâmica nova Porque os patterns, eles vão mudando Basicamente de acordo com a fase, né? Então você pensa, fase 1 tem um monte de pattern diferente Cada skin tem é uma combinação diferente Fase 2 tem um monte de pattern diferente Assim como as facas, seria muito legal, tá ligado? Essas variações entre uma phase e outra E os patterns, que por exemplo Phase 3, as facas, tem o pattern maxi né, que fica tipo assim, o máximo de azul possível, poderia ter algo assim também nas M4, né, padrões patterns mais raros e tals e não só, tipo o game Adopter, mas talvez as próprias skins Doppler, Safira, Rubi, pra armas né, seria muito divertido ter esse tipo de skin de arma e não ficar preso só nas facas, essas camuflagens aí, tipo, mais raras tá ligado? Bom, aqui estaria a Gamma Doppler Phase 4, mas agora é que vem a bomba e tem mais skins irados nesse vídeo, fica comigo, pode acreditar Tá, cara, essa é a Dexirium 4 s s GameDopper Gamer. Sensacional, me lembro um pouco a Blue Phosphor, mas pouco mais top ainda, porque realmente isso daqui é Game Adopter, é Emerald, então combinaria perfeitamente com as facas Game Adopter Emerald. SM4 tá sensacional, mandaram muito bem. Só um pause, não significa que essas skins serão utilizadas no futuro, mas tem rumores da Operação 12 do CS que poderia utilizar algumas dessas skins não utilizadas no passado ou esquecidas, e tudo isso pode ou não vir agora no lançamento do CS2, que deve estar tá perto de junho ou julho, tá? Ele começa esse vídeo com essa K Gold Se eu Se não me engano ele mostra 20 skins, mas eu vou mostrar só as que eu gostei mais, tá? E eu achei sensacional E tudo meio que conecta no CS2, cara Porque parece o que o nome diz Um tijolo de ouro Essa skin tá linda Eu acho que a Valve teve que ficar em um certo momento Entre ela e a Arabesca Dourada E acabaram escolhendo a segunda, né? Mas essa daqui, quem sabe um dia não vem no CS Mas eu acho difícil porque teriam duas skins muito parecidas E parece realmente que ela foi negada As skinzinhas mais simples eu vou passando, tá galera? Tipo essa Carbon Fiber, vão ter várias Carbon Fiber Aqui nesse vídeo, o que chamou minha atenção mesmo Tá aqui, ó, Alp, White Out, uma skin Que seria insana, a galera gosta Muito das skins White Out no CS Tipo, cara, a Alp seria realmente Forte, seria insana de se ver E a galera quer muito print stream, mas White Out também é uma ótima escolha Pra ter uma Alp, uma K, assim No CS, algo do tipo, tá ligado? Achei sensacional pra colar inclusive ficar muito bom Uma Desert Eagle dourada é algo que eu já venho Falando nos meus vídeos há muito, muito, muito Tempo que o CS poderia ter, eles adicionaram uma K dourada, que é legal Isso aqui me traz umas vibes de FPS das antigas Sei lá, point blank, umas coisas assim Sei lá se tinha Digo dourada Mas vocês entendem o que eu tô falando, cara E seria muito bom ver essa adição no CS né Uma Digo dourada, aproveitando a iluminação da CS2 As texturas do CS2 realmente parecem mais dourado Aquilo que é dourado, sei é que vocês me entendem Olha que lindo, cara, muito bom mesmo, velho UTI Umberfade já deu muito certo, né Eu tenho uma Mac 10 Umber Fade no inventário Eu vi que ela ficou mais bonita no CS2 não seria interessante essa 5.7 lançar no CS2 porque todas as skins Que tem fade no nome Se beneficiaram um pouco No CS2 Não só as skins fade Mas também as amber fade Tá? Ficaram mais bonitas E essa daí seria uma skin legal pra se ter Bom, skins case hard Há muito tempo A gente espera Que algumas podem ser lançadas Ou não Já teve vazamento Uma vez de M4S case hard a gente Não foi lançada E agora vendo Arquivos deletados aí Da glock case hard A gente faz pensar Que talvez a Valve Pensou em lançar a glockzinha Mas a gente não sabe Como é que seria O melhor pattern Entre os mil Como é que seria A glock blue gem, né? Galera, algumas skins de m 4 4 vazaram aí nesses arquivos, né, que os caras fizeram o Datamai e descobriram essa M4 processor essa não gosto tanto, acho que tem alternativas melhores pra ela, que a gente vai ver em seguida, né, mas é uma ideia bacana, cara, uma ideia bem futurista, uma ideia que lembra aí computador, mas aqui, aqui chegamos no papo, M4 a 4 Fade, cara, se essa skin lançar ano de 2023 pro CS2, a Huawei tá fazendo algo de errado, por quê? Bom, M4 a 4 Fade, a galera não tá usando muito M4 a 4, mas a skin em si, ela é épica, tá ligado? Então poderia sim existir, e eu achei e ela é bem bonita Não vou ligar, cara Gostei muito E também tem aqui a versão dourada, cara m 4 4 Gold Flake Essa tá irada Ela parece ter sido criada Pela mesma pessoa que criou aquela AK-47 Gold Brick E a Digo Gold Brick, né? E essa teria mais chances de ser aceita Ao invés da AK Porque a AK já tem uma dourada a M4 dourada não tem E aqui teria a M4A4 Marble Fade Para mim, isso daqui é Doppler Isso aqui não é Marble Violet Sei lá o que tá escrito aqui Marble Violet Isso aqui pra mim é Doppler, tá? Pode falar o que você quiser Mas pra mim isso aqui é Doppler Marble, nada. Assim, os arquivos aparentemente eles não encontraram nada de tipo assim. Doppler Phase 1, Doppler Phase 2, igual a gente teve ali na m 4 s Game Doppler, né? Mas seria também algo viável da Valve lançar, né? Se for fazer a M41S Game Doppler, por que não fazer a m 4 4 Doppler? Com as suas variações Ruby, Safira, Black Pearl, seria muito foda, cara. Mas uma skin Case Hardened aparece aqui nesses arquivos vazados, que seria a MP5. Assim, a gente teve a Mac 10 Case Hardened. a versãozinha Blue Jam dela é bem fraquinha, não fica muito bom. Não sei porquê. Mas... Tanto faz, eu acho, cara. Mais uma skin Fade aparece. E, cara, a camuflagem Fade é a que existe em maior quantidade de armas. E por que não continuar lançando armas Fade também? Elas são bonitas, o público gosta. E Fade está mais bonito no CS2. E essa daqui é a última skin que eu achei interessante. Pump, Motherboard. Pô, bonitinha, né? Parece uma skin Make Emerald, Make Futurista. Galera, eu gostei dessas skins do CS2. Espero que pelo menos algumas dessas skins esquecidas ou negadas apareçam na Operação 12. Ou na primeira caixa que a gente tiver no um CS2. No mais, cara, acho que é isso. Deixa as notificações ativadas do canal para você receber todos os vídeos a respeito de skin de CS. Um abraço, tamo junto. Falou. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos, apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com essa partida. Olha só para isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível!